Fala, galera. Eu sou o professor Alisson Barros, diretamente aqui de Brasília. Vamos realizar mais uma live com um grande aluno nosso, aprovado. Vamos conhecer a personalidade agora, o método de estudo e as histórias que o nosso amigo Vitor tem para contar. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo jóia, professor. E você? Salve, salve. Tirando o calor e a secura daqui de Brasília, está tudo de boa. Minas, Vitor, passando por isso. É... Tu está em Minas agora, correto? Sim, estou em Minas. Estou em Divinópolis, centro-oeste de Minas. Princesinha do Oeste para os mais próximos. Que que é, o que tem de bom para fazer em Divinópolis? Conta aí para gente. O que tem de bom para fazer em Divinópolis? Isso é uma pergunta muito sagaz da sua parte, porque é uma terra... Eu sou da arte, hoje eu sou professor de música, sou músico, então é uma terra onde você não tem muito esse espaço cultural, mas tem coisas boas para quem gosta de bar, por exemplo... É, bem mineia, tem muito boteco aqui. Tem boteco, boteco que não acaba mais. <risos> é, mas assim, a gente também tem ações individuais de artistas, de vez em quando acontece algumas coisas aqui no teatro e tal, é mais esporádico, mas é legal. A Uma princesinha coisa, do né? oeste já tá mostrando seu valor, mostrando seu lado cultural. Vitor, então. o, o que que um músico foi fazer na área da psicologia e, e como que você, sei lá, compartilhou isso dentro da sua vida, trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar os custos da Psicologia Nova, a faculdade... Cara, me explica quem é você. Então, vamos por partes. É... A, resposta... a síntese da resposta que eu cheguei dessa pergunta é que, para a minha pessoa se aproximar novamente da arte, intrinsecamente, eu teria que parar de trabalhar com arte e me remodelar dentro de outra coisa que eu gostava. E eu tive uma adolescência muito próxima, filosofia, literatura. Então, isso me facilitou muito essa aproximação com psicologia. Então, eu decidi, beleza, sou músico, sou professor de música, mas também gosto muito de ouvir, gosto muito de é, discutir ideias, gosto muito de compreender as coisas. Qual curso seria que abrangeria para mim e me faria feliz também? Essa é psicologia... Fiz é, o Enem na época, e deu tudo certo, passei e formei na Universidade do Estado de Minas Gerais, na Unidade de Divinópolis, em 2017. E a partir daí comecei uma outra caminhada, uma caminhada concomitante, a caminhada musical, onde na música eu ganho um sustento. E devagarzinho, etapa por etapa, pensando o que eu iria fazer. A princípio, é, tentei a carreira acadêmica, seguir para o mestrado mas não fui é, vencedor dessa situação por enquanto, estou de stand -by. e tive também, nesse meio termo entre formado e até hoje, é, me casei e uma filha de três anos de idade, Helena. Um beijão para minha esposa e para minha filha, por sinal. É, há dois anos atrás, em média, é, quando eu é, não passei no, na última seleção de mestrado que eu tentei, e falo isso sem vergonha nenhuma, porque faz parte da vida. A gente tem certas situações que não estão dentro só do nosso controle. É, eu olhei para ele falei para mim mesmo: É, Caboquinho, você tem que dar um jeito. Vamos no seguro. Vamos no plano. Então segue o plano. O plano era o concurso. Porque a partir daí eu conseguiria ter uma estabilidade, teria. Um trabalho aonde eu saberia que horas que eu saio, que horas que eu chego, que é muito diferente da minha realidade hoje. Então, por exemplo, se eu saio às sete para da aula e tem que tocar no dia, e o show está marcado, sei lá, para uma hora da manhã, não necessariamente o show vai começar uma hora da manhã e vai terminar às três. Já teve vezes que eu terminei o show no, na sexta-feira às seis da manhã e fui dar aula às 8 Então, assim... Toda essa questão de ter uma vida um pouco mais programável me trouxe para os concursos. Cara, tu tem as duas... Gente, só para contextualizar aí, estamos ao vivo aqui no YouTube, certo? E ele passou em segundo lugar no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu esqueci de falar isso lá no início. 20 ou 40 horas, Victor? Foi 40 horas. 40 horas. 40 horas lá. Vai, vai ter a sua remuneração. Boa, boa. Você sim, viu já o um plano de carreira? Chega, duplica no final? Sim, eu observei o plano de carreira, foi um das, das, dos fatores que fez eu me entregar para estudar para esse concurso. Além de BH ser uma cidade próxima, próxima da minha família, e ser uma cidade extremamente atrativa culturalmente, mas também arquitetonicamente e por aí vai. Você conhece é. BH? Você sabe. Conheço, eu conheço. A única coisa que eu não gosto de BH é que para mim é uma cidade que fizeram assim, apertaram e tirou um monte de ladeira. <risos> Fora isso aí, cara, é, é a melhor gastronomia do Brasil. Por quê? Porque tem tudo. Filho. Tem tudo, tudo em BH. Quero comer. Melhor comida gaúcha que eu já comi. Tá em BH. É, comida árabe. Tá em BH, velho. Não adianta. Bota no chinelo um monte de coisa que tem aqui em Brasília. Mas, enfim. Uhum. É, Vitor, tu tem as duas profissões mais trabalhosas do mundo, né? Para ter amizade. Porque, assim, sendo músico, todo mundo pede para. Ah, vai ter tal festa? Vai lá tocar. Sendo psicólogo, pô, o cara, você tem que entender. Você tem que. É, dar um conselho e tal. Velho. Já deu muito trabalho, deu muita bronca esse de, de ser músico, ser psicólogo? Sim, sim, sim, mas eu comecei a me questionar e me educar, aos poucos, é claro, sobre essa questão de uma certa cisão que deve ser feita nesse momento de transição que eu tenho na vida, de o Vitor músico e o Vitor psicólogo. Há um, um certo limite que não pode ser ultrapassado entre as duas partes para não me causar sofrimento e nem sofrimento ao outro. Então, quando uma pessoa vem conversar comigo e a gente conversa, tudo bem. Mas eu tento não confundir, sabe, as duas bolas, porque é complicado. Na música tem muito disso. Ah, vai lá e toca para mim para mostrar o seu trabalho. Não. Não funciona assim. Cara, complicado. E eu vi que foi uma decisão de família, então, não foi? o concurso, ou foi pensando na família? Foi uma decisão pensando na família, mas juntamente com a família, sabe? É, eu pensar que eu posso estar num momento, e aí entra um outro contexto da pandemia que me ajudou a observar mais o quão frágil é o cenário artístico no Brasil, infelizmente, é, oh. me fez ter mais força para estudar para concursos e Graças a Deus, continuar essa caminhada até esse resultado de hoje, né? Até hoje foram seis concursos. Isso que é eu ia perguntar. Isso. Quais concursos já fez? Então, vamos lá. Eu comecei com EAOAP, estudando com vocês. No segundo, concurso, no segundo concurso, eu estudei com vocês, isso. No primeiro, eu fui assim, só para saber como é que é. No segundo concurso. Eu vou lá ver o que é. <risos> Aí eu fiz o concurso, o primeiro foi bem ruim. No segundo, eu já tive uma colocação dentro do que eu consegui estudar. Boa, fiquei trigésimo colocado, sim. Caraca. E, pra mim, e já foi, assim, para mim, lindo. Porque aí eu vou entrar num outro assunto logo depois disso. É, depois eu fiz Prefeitura de Tiradentes, que eu passei, até conversei com o senhor, passei em primeiro colocado na Prefeitura de Tiradentes. A gente ia tomar um café. Ia Lembra? tomar um café só... em Tiradentes. E por Caraca. questões, várias... Não deu. Pandemia. É. Eu fui para Tiradentes, gente, eu tô conversando com um amigo aqui já tem tempo, então quem quiser ir participar também, deixar a sua questão, fica de boa, viu? Eu fui para Tiradentes naquela época e a gente foi para um Réveillon, assim, a coisa mais louca do mundo, velho. Morrendo medo da gente ser preso. Então era Foi um negócio, foi a coisa mais louca que eu fiz no mundo, foi passar o Réveillon em Tiradentes. Quero voltar para lá porque é cara, é hum. Minas, é Minas velho. Minas. Maravilhoso. Ah, e o interessante é que nesse concurso Tiradentes eu não tomei posse, né? O prefeito até chamou e tal, e por causa de questões ainda, de financeiras até de deslocamento. E é abriu, lógico, é lógico. e esse concurso era de 20 horas, e abriu um concurso de 20 horas, tempos depois, em São João Del Rey. Está aberto ainda? Está aberto ainda, mas assim, eu não saberia se abriu ou não. Então. Se eu tivesse pegado, eu faria os dois concursos. Talvez conseguiria uma remuneração interessante. Mas como eu não sabia, não peguei. Aí, após isso, eu fiz a Codervaspe. Só que a Codervaspe foi concomitante a a uma situação onde eu estava mudando e estava acontecendo várias coisas na minha vida. E eu não tive tanto foco. E só fiz para saber como é que era o tal do CESP. Todo tal, ó, o CESP, o CESP. Eu... Então, beleza. Então, vamos ver de qual que é do CESP, então. E aí, o que você achou do tal do CESP? É muito bom, uma boa banca, mas assim, dá para estudar e passar. Dá, dá. Dá para estudar e passar. Você tem que acostumar com a linguagem, né? A música a gente tem muito disso. A partir do momento que você está tocando com outra pessoa, ou tocando um gênero musical diferente que você está acostumado a tocar, a primeira coisa que você tem que acostumar é com a linguagem. Então, se eu sou um músico igual, é, eu toco música um instrumental, é, música brasileira e jazz, mas tenho que fazer um trabalho, por exemplo, de axé, a primeira coisa que eu tenho que saber é compreender a linguagem daquilo que eu vou fazer. Com as bancas é a mesma coisa, cada banca tem sua linguagem. A teoria ela é geral, mas compreender essa linguagem é essencial.